o vereador da Câmara Municipal de Santos e vice-provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, que no último dia 1º de novembro elegeu-se presidente da Câmara Municipal de Santos para o próximo bienio da atual legislatura. O vereador Carlos Teixeira Filho vai assumir a presidência da Câmara Municipal de Santos no dia 1 de janeiro do ano que vem e vai exercer o cargo até o final de 2024, inclusive durante o processo eleitoral sucessório para a prefeitura municipal de Santos. Antes de mais nada, vereador, parabéns pela sua vitória e vamos desejar que, em nome do Grupo Enfoque, uma gestão muito profícua para o senhor à frente do Legislativo Santista no próximo biênio. Parabéns, viu, vereador? Bom dia, obrigado pela presença. Obrigado, Lascala, pela oportunidade de vir aqui mais uma vez. Fico muito feliz de vir aqui nesta casa do Enfoque. Que é, para mim é muito cara E a De Maria, o Chalub A todos que estão nos acompanhando É uma satisfação Uma responsabilidade muito grande né? a, a ser é, guindado à presidência da, da Câmara Municipal de Santos No meu terceiro Terceiro mandato então, fomos aí, é, votação no dia 1 e tivemos aí um compromisso a partir de 1 de janeiro, né? E como você mesmo falou, um período onde temos a eleição municipal, Sim, né? É. Muito conturbado, é, é. mas vamos estar aí nesse desafio, com certeza venceremos todas as etapas que, que aparecerão em nosso, nosso curso de, de, de, de mandato. Muito bem, vamos falar bastante sobre as prioridades, os desafios da nova mesa diretora. Câmara Municipal de Santos. Mas antes disso, eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está na redação do Boque News e de lá nos traz as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao novo presidente da, da Câmara de Santos, do Lugano, Câmara de também do governo, da Você pode a pelas redes sociais, no nosso Facebook, Facebook.com.br Nosso canal no Youtube, Youtube.com.br também pela rádio BocNews, no nosso site, FocNews.com e também no nosso Twitter, arroba News e demais redes sociais, Destaque de hoje, que é o Dia Mundial da Liberdade. Também hoje é o dia também, do técnico em eletrônico e dia do hoteleiro. Lula deve decidir como manter o auxílio em R$ reais nesta quarta-feira. Câmara Aprova MP que abriu crédito de 27 bilhões para pagamentos de benefícios sociais. Servidores se mobilizam contra a proposta de apoio enviada pela prefeitura de Santos. O projeto na Amazônia terá investimentos de mais de 50 milhões de reais. Saída do mega navio que o tráfego de balsas no início da tarde de hoje. Chegada na nova variante da Covid preocupa autoridades médicas. São Paulo perde do Inter e se desvazia do sonho da Libertadores. Agora a situação nas estradas da Operação 5.3 decida pela cheta fechada neste momento. E do quilômetro 13 ao 11 na chegada de São Paulo pela Anchieta, e 15 ao 16 pelo imigrante, os motoristas enfrentam dificuldades nesta manhã. Situação das Baltasujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá. Lembrando que a travessia de Baltas será interrompida hoje entre 1h30 e 2h30 da tarde, por conta da saída do corpo do navio APL Nicham, que sai lá do terminal da Santos Brasil e isso obviamente, vai impactar a fila da balsa entre 1h30 e 2h30 da tarde as câmeras da praticagem, como é que está a situação das câmeras da praticagem dessa linda manhã de quarta-feira e também as câmeras da prefeitura de Santos lembrando aí as interrupções em vários trechos, agora ganhamos mais um também ali no canal 1 com a praia enfim, câmeras do VLT que não se arrastam e não acabam nem tem previsão de acabar tão cedo e assim vai sucessivamente além da Rua Goiás que aí virou ponto turístico já de tanta demora para entregar aquela obra lá. Muito bem, Fernando. Muito obrigado aí pelos destaques principais notícias desta quarta-feira. Eu queria começar essa entrevista com o vereador Carlos Teixeira Filho que é do PSDB e futuro Presidente da Câmara Municipal de Santos para o próximo bienio. Exatamente falando, vereador, das prioridades e dos desafios da nova mesa diretora da Câmara para o próximo bienio. As suas prioridades, evidentemente, o senhor já deve estar conversando com seus pares, os vice-presidentes e os secretários também eleitos na chapa encabeçada e liderada pelo senhor. E quais seriam, na sua avaliação, pelo menos de pronto, as prioridades e os desafios para o próximo BN. Olha, veja, Francisco, o Adilson Júnior, né, meu, o atual presidente, está feito um bom mandato e tem caminhado aos vereadores né, um protagonismo aqueles vereadores que que tem aí seus trabalhos para apresentar é uma é uma câmara bem laboriosa uma câmara que os vereadores têm apresentado bons trabalhos e nós temos que daí enaltecer essa essa esses trabalhos deles nós temos a, precisamos é, divulgar mais né porque a câmara municipal era muito fechada no sentido que a, a, a, a o, o povo né, os munícipes pouco fre frequentam as nossas sessões, audiências públicas e sessões né, Para estar tá, é, interagindo com os vereadores ali Bom, Alguns vereadores recebem algumas pessoas, alguns munícipes Que vão lá reivindicar alguns direitos dele Algumas é, é, situações que precisam ser resolvidas dentro do município de Santos Mas é, precisam estar tá mais presentes lá Nós temos que, que dar um protagonismo maior para os vereadores, é, criar aí um, um, uma reuniões com lideranças né, que, que precisam estar mais próximo da, da presidência para estar discutindo os projetos que são encaminhados, amplamente discutido né, através das comissões também, os presidentes de comissões, então vamos estar fazendo pauta com os presidentes de comissões de, de permanentes... também com um, um colégio de lideranças... para estar tá discutindo o destino da nossa, da nossa Câmara. Nós temos aí um grande desafio... É, também prestar, é, prestar contas à população... concursos públicos... estamos para chamar... É, é, é, é, pessoas né, que foram prestar o um concurso... na Câmara Municipal... Né, porque há um, um, uma já um encaminhamento do Ministério Público, né? porque nós temos muitos funcionários, perguntando e indagando que tem muitos funcionários cedidos pelo, pelo, pela Prefeitura para a Câmara Municipal e nós precisamos aí resolver essa situação, com a vinda desse, chamando esses concursados, com certeza nós vamos estar diminuindo desses funcionários que estão sendo cedidos aqueles funcionários que são essenciais para alguns, alguns setores, esses com certeza permanecerão, então uhum. nós precisamos Está atento a isso, abrir concursos de necessidades e alguns Sim. outros cargos, né? nós estamos aí é, levantando para saber em quais cargos, é, quais funções dentro da Câmara que tem a necessidade de, de fazer um concurso público, também estamos atentos. Nós temos um desafio muito grande da escola do Legislativo, né? do, do prédio que, que recebemos aí da, da prefeitura. Nós precisamos dar uma definição para aquele prédio, né? Está fechado Exato. desde que recebido. O presidente Adilson Júnior me permita ali chegou a comentar que estava em tratativas com a Unesco para o aproveitamento adequado à recuperação daquele imóvel, né? que é um imóvel tombado e, portanto, precisaria de, de muitos recursos. Não sei se isso avançou ou não está ainda em tratativo, já que o presidente continua sendo o vereador Adilson Júnior é, a Unesco ficou sempre ali presente, né? nós tivemos alguns é, eventos com a Unesco né? que, que é muito importante também fazer parceria com órgãos públicos ou também com o AB é, para fazer a capacitação né? porque nós estamos pensando em fazer uma Câmara é, que tenha pessoas capacitadas em cada cargo, hoje ocupado, né? e você sabe que são a infra, a estrutura né o, o organograma do, do da câmara né é que, que nós precisamos estar aí bem atentos agora é, também eu acho que a questão de, dos vereadores, eles precisam melhor divulgar né, seus projetos, como falei, existem muitos bons trabalhos, mas infelizmente a população não desconhece, desconhece totalmente então elas precisam ter mais próximo da Câmara, e valorizar um pouco a Câmara você vê a Câmara, Sim. nossa é a Câmara mais enxuta que tem, né, o Lascada é a, é a Câmara que é, o subsídio já está 12 anos sem ter qualquer reajuste né? hoje um está próximo do que é o subsídio no vereador, vereador. né, isso é, um, é uma situação que, que poderia ter sido regularizada há muito mais tempo, né, onde você teria apenas uma questão infla, da inflação, não fazendo é. um aumento, mas uma inflação, apenas colocar o reajuste da inflação, mas isso não foi procedido. É, nós, nós não temos nada, nós não temos um automóvel na Câmara Municipal e, e isso foi aos poucos, né, foram, foram abrindo mão de algumas coisas, coisas, por situações que eh, junto que o próprio Ministério Público apontava, né? O Tribunal de Contas. Então nós precisamos estar atento a essa situação, regularizar algumas outras situações e dar esse protagonismo para os vereadores. Mas essa questão de, de aproximar né, a, com as lideranças o contato direto, porque veja, o que tem às vezes tem um desgaste muito grande da Câmara com, com projetos que são a, aprovados né, uhum. é, pela, pela, nos, no plenário e depois o prefeito, o prefeito veta, e sempre tem aquela conversa, ah, se o prefeito vetar, vamos acompanhar o veto, olha, se assim, então vamos votar. Não se derrubou a, até agora um veto né, que, que tenha sido feito Nenhum pelo prefeito. Veto. Veto. É. Mas por quê? Porque esbarra na inconstitucionalidade, ou então não cria despesa. É uma coisa que não é do compete do vereador. Então, o vereador precisa estar atento né, Os seus competes né, dentro do, do nosso, do nosso seja, regimento de então, da lei exatamente há uma necessidade também de ser revisto o regimento interno né há uma necessidade de a gente fazer algumas alterações da, da lei orgânica para que a gente possa ter um, um uma, uma protagonismo maior né tem algumas coisas que que, que podem o, o, o próprio vereador é encaminhar em alguns projetos que não criam criem despesas né uhum. e mais que tenham o, o, também a competência paralela a, ao executivo é, o executivo, ultimamente, Lascar, não sei se você tem percebido, que quando há projetos interessantes que são é, esbarro na inconstitucionalidade, Sim. o prefeito, logo em seguida, ele encaminha Sim, né, um projeto, uma mensagem a, do executivo. É própria... Isso ele está muito atento, isso Sim, é, é um destaque desse governo Rogério Santos, que tem atendido aos nossos aos nossos vereadores Eu acho que vamos tomar é, conhecimento Do como, como está né, nossas, um, O dia a dia da Câmara né, Para que a gente possa tomar Algumas, algumas providências muito bem. muito bem, pelo que se depreende Uma gestão certamente democrática E transparente Sim, ela e é democrática E aproximando a população da Câmara Municipal O que é muito importante A Câmara Municipal Na verdade é a casa do povo mas a população, infelizmente, pouco participa das ações, das audiências públicas, das atividades da Câmara. E, nesse sentido, é fundamental essa aproximação. É, vereador, eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem, tem perguntas aí para o nosso convidado. Fernando de Maria, por favor. Vereador, eu gostaria de saber, como líder agora, preso na reta final, aí, é, o líder do governo, qual é a experiência que o leva? à frente do Legislativo, a questão está aqui, um pino de dois meses você já vai estar à frente do Legislativo. Então, essa, essa questão da liderança do governo, isso já pensa aí, futura nessa passagem aí, ainda que breve, uhum. com o líder do governo. É, conferência a, a liderança do governo né, Quando foi convidado O vereador Rui de Rosses Que fez aí um trabalho bom E eu, eu fui convidado por ele Para acompanhá-lo na vice-liderança Isso aconteceu até Numa inauguração corrida é, E ele falou Olha, eu gostaria que você estivesse comigo A, a liderança é, é, é uma situação que, que, que, que precisa ter Um atento, principalmente Nesse finalzinho, esses dois são dois meses né, que, que estaremos à frente da, da, da liderança do governo, foi um ato é, do, do próprio é, líder, né, que entregou o cargo, não foi o prefeito que retirou o cargo da do, do, do liderança do, do Rui mas aí vamos dar continuidade a um trabalho, né, eu não sei o, nós temos aí alguns projetos que ser encaminhados mas temos, acredito que a, a uso ocupação do solo deve ser discutida até o final do, dessa, desse mandato do, do Adilson, né nós temos o plano diretor que foi aprovado então nós temos algumas algumas discussões aí um pouco mais é, é, para ter uma discussão mais acalorada, mas, mas estamos com certeza que, que os projetos apresentados pelo prefeito, porque nós temos uh, com, essa, com essa eleição da mesa, nós temos comprovado a questão da maioria, né, que dá a governabilidade ao prefeito. Agora, uma coisa que se destaca é que nós trouxemos também o, a oposição para a nossa, nossa chapa, né, quando se concorreu, quando, nós estamos construindo essa, esse grupo há um ano e meio, né, um ano e meio, não foi de agora e se construiu ali uma, uma um, um, um grupo que, que acabou fechando no meu nome né é, uhum. o Fabrício era, tinha pretensões o Fabrício é um excelente vereador uma pessoa de destaque uma novidade na política é tem um tem um futuro bem promissor e vamos tocar agora o nosso é, Francisco certa é o vi, segundo vice-presidente da, da mesa então nós trouxemos ao posição, né, é, para para mesa, né, diretora. E agora vamos estar discutindo alguns projetos que não acredito que tenhamos proje tantos projetos até o final do ano. Vamos fazer exercer essa liderança para que depois no próximo mandato acredito que o prefeito já tenha o nome para ser o líder do governo. Sem dúvida, até porque o senhor como o presidente da câmara evidentemente não pode exercer <risos> a liderança. Mas, vereador, falando em liderança, e, pelo menos nesses dois últimos meses do ano, que o senhor está uh, também exercendo a liderança, e com base na sua experiência, o senhor foi secretário de gestões do município, em várias pastas, foi, inclusive, secretário de gestão, né, e cuidou do reajuste do funcionalismo, que é sempre um tema bastante difícil, polêmico, enfim... E agora, o senhor está na liderança do governo e temos aí a questão do reajuste salarial, os funcionários não estão satisfeitos porque na verdade haverá um abono, a proposta da prefeitura de um abono, que não é, inclui os aposentados, talvez haja essa, essa possibilidade ainda. E isso está criando muita insatisfação junto ao funcionalismo. Como é que o senhor pretende, como é que o senhor vê essa questão? De que maneira, é, enfim, pela, com base na sua experiência como secretário de gestão, agora como líder do governo, como futuro presidente da Câmara, enfim, cuidar dessa questão, que é uma questão que está preocupando a todos? Olha, a mensagem que o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal é, na questão deste abono e o um reajuste na cesta básica e no Vale Refeição uh, a princípio só encaminharia para o Vale Refeição e da cesta básica e criou esse abono foi até anunciado Mas para o pessoal da ativa, da né? ativa. É, é, e nós agora ao assumir, né, já conversei com o governo e e solicitei a ele que o secretário de gestão, né, que possa receber os presidentes, os representantes dos dois sindicatos, Sim. e converse para ver o encaminhamento que vai ser feito. O que, que, se, o que está se discutindo? A questão dos aposentados. Né? Porque esse é um abono, é, é, uma, é uma parcela apenas. É uma parcela né? apenas uma de mil reais, reais, né? É mil reais. É, e os aposentados não foram contemplados. Uh, nós temos que também já foi também conversei com a procuradoria é, procuradora geral sobre a questão é, se há possibilidade de dar abono a aposentados né existe uma talvez uma inconstionalidade não há possibilidade de isso ocorrer teria que ser não o é instituto Legal. da previdência ah pela previdência, previdência. então uma coisa que estamos estudando não está não está esquecido não é, conversei as, é, na segunda-feira com com Secretaria de Governo, com alguns secretários, e vamos encaminhar então essa reunião para estar tá, é, dialogando. E a procuradora está procurando, né... ver é, vendo... que há essa possibilidade dos aposentados receberem o alguma via Iprev. É, agora tem que ver se o Iprev, né, há essa comporta. possibilidade de comportar, de fazer isso, né, porque tem que ser na questão orçamentária deles. O que causou realmente estranheza, e foi colocado isso na discussão do aumento, né, que foi dado 10.17 aos, aos servidores, é que colocaram uma, um, um artigo dentro do, desse, desse reajuste, de que se houvesse melhoria da situação do município, né, uma coisa condicional eu nunca vi isso acontecer numa lei de reajuste se, aumenta, se melhorar a situação ah, retornaria, então é, criaram duas discussões as né? negociações retornariam no segundo semestre é, exatamente, então é, nos, as conversas acho que não ocorreram satisfa satisfatoriamente então o que, que acontece vieram agora, estão, estão indo nas nossas sessões, os servidores né, reivindicando então, que isso seja Contemplados né, a, os aposentados. Está tendo isso que os aposentados pleiteando isso. Agora, é, acredito que eles gostariam de ter um índice maior né, Sim, de reajuste, de ajuste, que claro. eu não sei se isso vai ocorrer. Houve é, uma melhoria coisa. da receita? É, houve pela, pela, pela prestação de contas, inclusive na questão da apresentação do, do prefeito, né, na, quando uhum. entregou a, a, o. A, o LDO, o orçamento né, De maneira geral Que vamos discutir agora, quinta-feira O né, orçamento é, Deu uma melhorada Agora, veja, é, nós temos que projetar né, esse, Qual tipo de reajuste O que, que significaria isso porque É um impacto, é um impacto financeiro né, que, que, que poderia ser um, um, um Significativo então, não está esquecido e, e vamos tentar agora, nessa é, semana, né, ou até o final de semana, ou início da semana, uma conversa com o secretário de gestão, com os sindicatos, para tentar chegar no denominador, denominador comum. E temos que pensar também nessa questão é, constitucional, de se há a possibilidade, né, e a procuradora está estudando isso. A Comissão de Justiça da Câmara já foi ouvida a respeito disso? Está, então, o processo está com, uma, está com a Comissão de Justiça. Sim. O processo está em, tá em casa Foi retirado no primeiro momento né? é, Retornou o processo Sim. Porque tinha alguns algumas é, é, exigências para receber esse, esse abono né, e foram retiradas né, então algumas coisas foram, foram para beneficiar o próprio servidor agora precisamos definir de uma vez por todas isso, mas o processo encontra-se na casa e na comissão de justiça que é presidida pelo vereador Brito Furtado, eu sou vice-presidente então vamos analisar para depois encaminhar ah. e também foi, teve um pedido para o sindicato, isso para o presidente a Dilson né, Júnior que não colocasse para discussão e votação antes de uma audiência pública que vai ocorrer né, com, sobre a discussão desse, desse reajuste então criou-se um, um, um, um novo momento né, de, de reajuste em Essa duas etapas será é, acho que agora. Foi tá marcada. É, tá, foi marcado, foi marcado. Eu não sei exatamente o dia, mas foi marcado agora, <risos> pro, até mesmo, acho que semana que vem, é, é, é. que tem okay. aí uma, uma audiência para discutir sobre a questão do reajuste. Então eles pediram que não colocassem, né, pro presidente, em, votação. A, em votação, até que essa audiência ocorresse. E vamos estar tá conversando, né? Independente do processo estar tá ganhar tramitando. Um pouco de tempo para negociar. Né? Exatamente, negociar. só tramitando, uh, tramitando na casa, a gente paralelo a isso, a gente vai estar tá discutindo discutindo, é, conversando com o prefeito e ver, e depois se houver a impossibilidade da prefeitura de fazer esse repasse aos aposentados, que seja é, colocado isso, porque dá a possibilidade de você fazer o um repasse que dentro, que não que seja de forma legal. É legal. Tá certo. Vereador, eu vou pedir a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Voltamos já.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 Bem de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quarta-feira, dia 9 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer o vereador da Câmara Municipal de Santos, líder do governo do prefeito Rogério Santos, Carlos Teixeira, do PSDB, e é presidente eleito da Câmara Municipal de Santos e que vai tomar posse, junto com a nova diretora, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, um mandato para o próximo bienio 2023-2024. E será esta nova mesa diretora que estará à frente do Legislativo quando do processo sucessório municipal, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, que aumenta exatamente a expectativa e a importância do trabalho da nova mesa diretora. Muito bem, eu queria chamar agora o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje em toda a nossa região. Seja bem-vindo, Celso. E agora Celso Vernizzi. o homem do tempo. Olá amiga. olá amigo. É, estamos aí ainda com interferência de ventos que sopram do mar, de vez em quando trazem nuvens e até ameaça de chuva. Isso vai acontecer principalmente entre o litoral norte, o Vale do Paraíba e o sul de Minas Gerais. Choveu ontem granizo, pedras que quebraram. Ele tempo mora em Pernambuco. Né? Imaginem vocês, porque as nuvens, cúmulo nimbus. Não conseguem se desfazer e se transformarem em chuva chegando da atmosfera até o solo. Chegam ainda em forma de pedras, cubos de gelo, imaginem. É só colocar o copinho para gelar. Não, não faça isso não. A temperatura sobe hoje, 30 graus a 32 no interior, no litoral já 27 graus, na capital também, e à tarde pode ter chuva isolada. Tem um ar frio que vem do oceano, traz nuvens e, com o contraste do calor do dia, da tarde, pode chover isoladamente. Grande abraço a todos. O tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas para os amigos internautas. Queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação e que certamente tem mais perguntas para o nosso convidado Carlos Teixeira Filho. Fernando, por favor. Chico agradeceu ao Paulo Eduardo Costa, lembrando é, que o Carlos Puxeira é sempre o de tudo que faz, será um notável presidente do Instituto da de Cultura, porque métodos não lhe faltam. O Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico de, de São Vicente. A gente também aproveita o espaço também, para lamentar o falecimento assim, do jornalista, grande jornalista do Prêmio Esso, o Dani Valiengo, ontem, que, infelizmente, aos 69 anos, ele gente e tinha uma atuação durante muito tempo na Câmara de Santos também não sei se há uma sugestão aí de fazer uma homenagem também, que a, a Câmara dos Santos possa fazer uma homenagem também a esse grande jornalista que Santos infelizmente perdeu na manhã de ontem, então fica com uma sugestão aí nesse sentido. Ah, doutor, é, doutor, presidente, qual é a sua ideia a respeito do acaso? O acaso, Paula, é, é uma, na realidade é um, virou um um problema sério, porque o para a Câmara Municipal e, obviamente, a reforma desse empreendimento vai gerar aí, um gasto considerável. Um o lançamento deu alguns milhões de reais aí, nesse sentido. De algum, dizem algo de 20, 30 milhões de reais. Qual é a sua ideia para o futuro do Acácio, né, dentro desse contexto? E também para a TV legislativa, que agora está em canal aberto. O pretendo ampliar esse espaço? O que eu pretendo na área também para a tv legislativa se pretende ampliar para outras mídias como o rádio e outros outros canais de comunicação aí por causa aí desse envolvimento da câmara com o cidadão Bom, na verdade é a questão do acaso como já conversamos aqui com a escala há a necessidade de saber como é que se encontra né? é um, é um, foi feito um orçamento para a reforma um valor muito alto né? e se a câmara vai estar tá, não tem condições de fazer essa essa intervenção então tem que fazer uma parceria aqui foi trazido também essa situação da UNESCO num contato com a UNESCO foi passado pelo pelo pelo vereador Adilson Júnior, que nós precisamos saber a quantas anda isso, se foi, evoluiu, se parou, se foi Sim. apenas uma intenção, né? Mas nós que gostaríamos de, de, de ver a viabilização daquela escola legislativa, fazendo parcerias é, e levar nossos a nossos cursos todos para lá. Até Mas pela proximidade, é, com a sede da câmara. Né? Exatamente, é sede assim. na câmara e também próximo, né? Ali no local é, bem localizado. Agora precisa uma intervenção muito grande, nós precisamos ver se, a, a que ponto nós podemos é, ocupar, se pode, podemos ocupar uma parte, se não podemos ocupar absolutamente nenhuma, se não tiver uma intervenção total do prédio, é um prédio tombado, tombado. e precisa é, preocupações aí, porque projeto dá... arquitetônico premiado, enfim, exatamente, é. então é, quando foi recebido pelo... pelo pelo presidente na, na ocasião né, foi com a ideia de estar desenvolvendo ali um trabalho da Câmara, né, mas vamos estar aí tomando conhecimento dessa situação para estar desenvolvendo uma intervenção, há interesse sim, né, de, de, de ter ali como um anexo como, como, como uma possibilidade de nós desenvolvermos atividades né, porque a nossa intenção é capacitação né, para os nossos servidores e também para a população de maneira geral concursos, que há necessidade disso, Com referência à TV legislativa, há, como eu falei também, há necessidade, já que a população com dificuldades é, comparece às nossas sessões, às nossas audiências públicas, apesar que agora tem um no YouTube, né? é, é, também há necessidade de estarmos ampliando sim, a intenção é ampliar a questão de, de divulgar os trabalhos dos legisladores, né? através de entrevistas, nós precisamos ter... ter é, é, que os vereadores apresentem seus trabalhos e tenham um conhecimento que que, as, que, o, que a população tenha acesso a, aos trabalhos dos vereadores. É, também tenho, eu, eu, eu vejo que tem uma experiência no precisa levantar se é exitosa ou não, né, na Guarujá, Guarujá, por exemplo, ela tem um rádio, uma rádio que faz um acompanhamento das sessões, né, com, com a entrevista com, com vereadores, com a população, é, acompanhando a vida dos vereadores, então nós precisamos ver a questão do contrato feito com a TV Legislativa, com, com a empresa que ganhou a visitação, que... que que, que, que, que tem sido referência, o próprio presidente do Tribunal de Contas, é, Dr. Dimas, ele tem dado como referência a nosso, o nosso contrato, a nossa TV que hoje dá a, a, a cobertura aos nossos trabalhos. Uhum. Né? Nós temos duas sessões por, por semana, é a única Câmara Municipal que tem duas sessões aqui da, da Baixada Santista, as outras têm uma sessão apenas, né? e o trabalho intenso do, nos gabinetes dos vereadores então precisamos fazer isso e através, claro, da comunicação né, não só também da mídia social, mas claro. nós temos que fazer a questão de comunicação se vamos ampliar tem necessidade trabalha-se muito na Câmara de Santos a impressão que se tem muitas vezes é que não, os vereadores não fazem nada e essa não é uma uma avaliação correta eles é. trabalham bastante, trabalham muito tem muitos trabalhos importantes, agora é a necessidade de divulgar mais para poder aproximar da população é, para ver a questão, porque muitos perguntam o que, é que o vereador faz na sua cidade né? então é. passar para eles né, essa, essa e também é, interagindo é, com a população, que é muito importante até, que alguns vereadores né, tem seus nichos né, e, e agora outros trabalham para a cidade como um todo, então apresentar trabalho, legislações que são aprovadas, né, discutir com a população, né, eu mesmo aprovei uma legislação sobre receituar o um médico, né, que está criando uma polêmica agora junto aos médicos, veja, é um projeto que foi apresentado, tramitou na casa, saiu a publicidade desse projeto, não houve nenhuma, nenhum protesto, não, não houve pedido nenhuma reunião Sim. com o vereador para tentar verificar o que, que nós podemos estar tá alterando na legislação, foi sancionado pelo prefeito e agora estão sendo procurados né, para tentar ver o que, que poderia ser feito. Então, isso demonstra... Exigindo, determinando que a, o receituário dos médicos Seja legível a nós Leigos, de repente, quando receber A receita, saber o que, que o médico escreveu é. Muitas vezes nem o farmacêutico consegue entender É, mas foi nessa intenção, é a, né? a, intenção a transparência né? e na segurança né claro. E foi nisso, da digitalização Até confunde a é digital Não é digital, porque digital você teria O médico passar é. para uma, uma Rede de farmácia é, né? é, e claro. tal Não, é digitalização ou letra de forma Depende da situação, se for de urgência É um local ah, que não tem, um Agora, TV, é, tem Não tem é, problema, é, tem que, aí, que seja legível É importante que seja legível. Então, isso aí foi, foi colocado na mídia, né? depois não foi não foi discutido. Agora, os médicos precisam cumprir isso, viu? essa é. que é a verdade, os é. médicos precisam cumprir. Então, nós estamos aí atentos, né? são, tem, boas tem boas legislações, e bom vere, bons vere, os vereadores têm apresentado bons trabalhos, e que precisam, nós estamos vivendo um momento, um momento de o uh, um abismo social em, to, em todo o país, e no Santos não ficaria de fora, é, tem a necessidade de olharmos pelo pelas pessoas né que estão aí passando fome né é, na, tá vivendo é, a miséria então sim, sim. temos aí uma um, um, alguns vereadores que têm esse né essa essa vertente essa de, de discutir juntas. né assuntos é, projetos para melhorar a situação dos nossos irmãos então tudo isso a gente precisa divulgar e através da mídia né claro aliás falando em trabalhos da da, da Câmara de Santos eu queria aqui aproveitar a oportunidade para para enaltecer o trabalho que foi desenvolvido durante muitos anos pelo colega jornalista recente, que faleceu ontem, Luiz Augusto Lani Valengo. O, o, o, o Lani Valengo, foi, eu inclusive tive o privilégio de ser colega de turma dele, fomos da mesma turma, formados pela Faculdade de Comunicação de Santos, a Facus. Quando a Facus funcionava, a vereadora, ali na rua 7 de setembro, no antigo Colégio Santista, Uhum. Então, a faculdade de jornalismo de comunicação de Santos funcionou durante muitos anos à noite no Colégio Santista, ali na rua 7 de Setembro. Depois teve prédio próprio, enfim, já nem existe mais o outro prédio, mas de qualquer maneira o Colégio Santista está lá resistindo. Ilane, fomos colegas de turma. E é um excelente repórter, grande jornalista, um texto primoroso e trabalhou durante muitos anos assessorando vereadores como Adelino Rodrigues, Brás Antunes, Matos Neto e Evaldo Estadislau, prestando relevantes serviços ao município por meio da Câmara Municipal de Santos. Ele que foi assessor e um brilhante assessor. Portanto, uma pena e as nossas condolências acho que fala em nome do vereador Cacá também, a todos os familiares é. do Lani Valenho seus filhos. Ontem nós fizemos é, um, um minuto né, de, de silêncio, silêncio né, tá, em memória do, do Lani, que, que era uma pessoa muito especial, eu, eu convivi uma, muito com ele na... na com Santos Evaldo Lao, né? Uhum. E sempre prestando uma atenção, né? Ele não era muito falante, não. mas ele prestava Despreto. uma atenção e depois ele, a intervenção dele resolvia sempre, aquela sempre... discussão, né? <risos> e daquele jeito dele, né? É. Jeito dele. E ele depois ele teve com o vereador Braz, né? E com o vereador Adelino, muitos é, anos. É, vereador Adelino. É, que, que deseja a Adelina também uma recuperação, né? que Sim. passou aí por alguns momentos, é, esteve conosco na, na Santa Casa, eu não sei se já recebeu alta, mas eu fui visitá-la em alguns momentos, mas é, o Lani foi, deixou sua marca, e como o, o Fernando também citou, eu acredito que ó, faremos algumas outras homenagens para claro, ele, por ser uma pessoa de destaque que passou pela Câmara Municipal. Merecidíssima. Uh, vereador, voltando aqui a, a, aos problemas do dia a dia, que não são poucos. Veja, o senhor é líder do governo e há um aumento do IPTU que está gerando muita polêmica. Um aumento que foi o maior da região, no caso de Santos, e acima da inflação, vereador. Um aumento de 10, um pouquinho mais de 10% do IPTU do próximo ano. É, isso nós estamos agora para levar isso para discussão, né? é, não, não, não tivemos um, um momento de, de discutir o índice, foi, tomamos conhecimento desse índice, uh, acredito que tem um estudo feito lá pelo, pelo, pelo governo, né? uma projeção, nós estamos aí com o um orçamento para ser discutido como na próxima quinta-feira e com certeza será em pauta essa discussão deste aumento. É, nós tivemos aí, acho que no, na, no reajuste anterior, Santos ficou, acho que abaixo de alguns outros municípios também, Sim. né, então nós precisamos fazer, é, ver o estudo que foi feito, né, o, é, que, que isso foi levantado para que a gente possa ter é, maiores argumentos para até conversar com o nosso município, que, que com certeza estarão cobrando dos vereadores uma posição né, sobre a questão do, desse, a desse reajuste. E por essa razão... Quando chegar o já... carnê... Quando chegar o carinho, é, exatamente. Vai ser uma, e é aí, uma grita geral. Vai realmente. ser, vai ser uma. Mas é a questão da, da nós preocupamos cinco a inadimplência, a inadimplência, né? Inadimplência, né? Nós tivemos aí é, diante dessa pandemia algumas situações aí que nós abrimos um financiamento, né? A questão Acho do que pagamento. Acho que continua até hoje esse E continua, continua também. É, então, é uma preocupação muito grande é em todos os municípios.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 E agora vamos para o último bloco do programa de hoje, dessa quarta-feira, dia 9 de novembro. Programa que recebe o vereador da Câmara Municipal de Santos e líder do governo do prefeito Rogério Santos no Legislativo, Carlos Teixeira Filho, que é do PSDB e é o presidente eleito da mesa diretora da Câmara Municipal de Santos para o próximo biênio. E eu queria agora passar a palavra para o colega jornalista Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Chico, sem dúvida, aqui, bastantes convidados e nossos internautas participando de Júnior para a Salote. saber do CAC, a expectativa da reunião, parabéns ao Cacá, e a expectativa da recriação do Ministério da Cultura. As cidades poderão realizar convênios diretamente com a Federação, caso da Lei da Cultura Viva ou o Leis Paulo Gustavo, por exemplo. Como o vereador vê esse momento para o desenvolvimento de legislações voltadas para a valorização da cultura? De economia criativa na cidade e no país. Também temos aqui a participação do Adriano Silva, mandando um abraço para o Kaká, O Aldo Neto, sempre participando do Aldo, primeiro dando ah, a elogiada do Chico pela homenagem ao Lando eh, jornalista falecido ontem, e perguntando para o Cacá também se ele pretende criar de fato a TV Câmara ou continuará alugando espaço em emissoras de televisão. E o ex-presidente da Câmara também, o vereador, sempre o vereador Sadal e pergunta. Ao Kaká, é, dando parabéns obviamente, a ele. Gostaria de saber se o novo presidente regulamentará o colégio de líder para fazer as pautas das sessões. Muito então, bem, tem várias perguntas aí. É. Ao meu amigo querido Sadal. Né, uma, uma pena Sadal não estar conosco nesse momento. Sadal é, uma, é um excelente vereador bons mandatos foi presidente da, é, casa. da da casa né isso foi no meu primeiro mandato presidente que teve a unanimidade né naquela ocasião no primeiro primeiros dois anos do mandato Paulo Alexandre e fez um excelente trabalho sim sim eu conversei até na, na resposta dada eu vou Vou, pretendo fazer isso, Sadal, uma questão do Colégio de Líderes para discutir, né? vamos estar tá, é, trazendo isso, é, tentando, vamos implantar né? e uhum. a questão para discutir a pauta, né? discutir a questão dos encaminhamentos, pareceres com as comissões, presidente das comissões, a né? gente precisa estar tá melhor discutindo, para ter, ter, ter, é, otimizar o tempo né? da, do, dos projetos, que às vezes os projetos... É, é, Nascem, né? É, é. É, são que na... praticamente nat morto, né, por estar uhum. tá barrando na inconsciencialidade, no aumento de, de despesas, e fica todo um processo tramitando, e infelizmente a gente depois chega no final, é vetado, volta, então sim. o tempo se perdeu. Então precisamos é, melhorar isso aí, otimizar aí, e estamos pretendendo sim, nessa do Colégio de, de Líderes, é, de estarmos conversando para tornar uma Câmara muito mais forte. Muito né? bem. Eu Eu Compromisso da nova mesa é, diretora da, da, com relação é, ao Colégio Líderes. Esse é o nosso desejo. Aldo eu, Neto. E o do, do alto. É, TV Câmara. a TV Câmara né, e também, Aldo, estamos aí assumindo a, a, no dia 1 de janeiro, estamos aí vendo a questão do como foi feito um processo né? para essa empresa estar dando a cobertura, que tem feito aí um trabalho é, dando cobertura para as audiências públicas, para as nossas sessões né, fazendo entrevista com, com vereadores após as sessões e projetos aprovados por eles nós vamos ter Sim. que implementar isso né, verificar o que que nós podemos avançar nesse sentido É dar uma maior visibilidade Para a Câmara Municipal Para todos os trabalhos dele, dos vereadores é. O né O, o Júnior é, Baçote É uma questão cultural A é, valorização é, e, é, da cultura enfim, da Olha humana, veja criativa. Eu acho que eu, eu tenho deve ter O Júnior outro... é um batalhador do Le... setor é, cultural É exatamente É um menino que está sempre Sim. conosco É um frequentador da Câmara Municipal Temos Sim. que dar essa crédito a ele Vai é discutir a questão do orçamento, vai estar tá, tá sempre conosco em algumas audiências de interesse da parte cultural, faz parte ali do Conselho de Cultura, é, dizer a ele que eu sou, acho que os vereadores, não sei se tem outros vereadores, que temos encaminhado emendas parlamentares para cultura, então as minhas emendas parlamentares, elas estão bem encaminhadas a a trabalhos realizados na área cultural, né? desde a orquestra, quarteto, teatro, nós temos encaminhado em mesa parlamentar. Nós precisamos realmente. O um, um Ministério da Cultura é, foi um absurdo, né? Um absurdo colocar lá um, um é, da mesma forma que aconteceu com a educação, né? Sim. A educação quantos ministros tiveram por lá foi. e na cultura também aconteceu, né? Aconteceu é. até depois esse ator lá aí que foi é, que, que foi pro lado mais político, né? Que depois Sim. foi candidato a deputado e o resultado foi nada, né? E nós estamos estão correndo agora da questão desses desses recursos do Paulo Gustavo, né? Do Aldir Blanc, do Aldir Blanc e, e, e nós tivemos aqui discutindo na na, na, cam, na câmara e o, e o e o executivo avançou nessa parte né uhum. avançou para a questão de investimento na área cultural esperamos né e, viu de, de ter uh, a cultura né a rubrica a questão do, do orçamento ter um valor maior para para valorizada para valorizada mas eh, o secretário eh, Rafael Leal tem feito um bom trabalho né Sim. o prefeito tem dado a possibilidade de ele estar desenvolvendo um bom trabalho e através de, desse do, do, do, dos representantes da área cultural aqui uhum. né, em Santos é que acho que vai, vai avançar eu tenho, acredito muito no um, um novo ministro aí não sei se já foi né, não, ainda, ainda não, não foi não. indicado né, não, mas tem mas alguns sabe. nomes que estão sendo eu tenho, tenho acompanhado alguns nomes aí que estão sendo é, cogitados a ser ministro da, da cultura que de uma vez por todas é é, é, isso aconteça né? Eu sou, acompanho A área cultural eu Estou frequentemente em alguns eventos Da área cultural e acreditando Sempre na nossa cultura aqui Da Baixada Santista, principalmente De Santos, pelo Olha, trabalho é, eu desse eu... rapaz E de todos os que, que Também acompanham Eu já ouvi falar em quatro nomes Para, para o Ministério da Cultura Quatro nomes Cantor, compositor Chico César A cantora Daniela Mercury Há também a cantora, enfim, Bela Gil, filha do ex-ministro Gilberto Gil. E o nome do Danilo Miranda, que é diretor do Sesc de São Paulo, que é um gestor, um extraordinário gestor do setor cultural. Da Mirada, veja, né? Da Mirada, veja o veja uhum. que o Sesc produz, faz em favor da nossa cultura. É um nome também... Cotado, da Danilo Miranda. Uh, vereador, deixa eu lhe colocar agora uh, uma questão. Estamos já nos aproximando final do programa. Falar um pouquinho de política, não né? O senhor é do PSDB, fundador do PSDB. Eu queria saber. Do Quase de... fundador, Quase né? fundador, <risos> É. O senhor é o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin já sai. É. Mas, mas, o vereador Kaká, futuro do PSDB, tá certo? Primeiro. E segundo, eleições municipais, porque já se começa a falar em eleições municipais, não tem como. 2024, o senhor vai estar presidindo a Câmara durante o processo eleitoral. O prefeito Rogério Santos, que ainda é do PSDB, disse aqui no programa, onde o senhor está sentado, ah, recentemente, que é candidato à reeleição. Foi a primeira vez que ele admitiu a possibilidade e disse claramente, taxativamente, que é candidato à reeleição. Ah, Queria que o senhor fizesse uma análise desse momento, particularmente do PSDB. O senhor pretende continuar a objetivar mais a pergunta no PSDB? Olha, após essas eleições, eu acho que tem a necessidade, sim, de, de lideranças do PSDB se reunirem, né? Para verificar qual o caminho que vai ser dado para o partido. É, do PSDB é, o meu único partido estou há 30 anos nesse partido nesse partido disputei as minhas eleições né, perdi eleições ganhei eleições mas desse partido eu não saí né, convidado para participar de outros partidos até pela facilidade de ser eleito, eu falei não, eu tenho uma ideologia e continuo nesse partido, apesar que hoje não se fala em ideologia, não se né? Se fala mais, não é coisa é do passado. É né? candidatos que entra num partido é, socialista, depois aí migra para um partido de, de extrema direita, né? E está tudo certo e fala que não tem compromisso nenhum com o partido. Então nunca vi isso dentro da política. Mas é, nós temos, é, eu vejo duas lideranças, né, que despontaram. Dentro do PSDB, né? Uma, nós temos aqui regional do Paulo Alexandre. Sim. O Alexandre foi o, o, o deputado mais votado do Brasil, do, no PSDB. PSDB, do PSDB, né? Mais voto do que o Aécio Neves, um ex-governador, um ex-candidato à presidência da República, né? Deputado federal, senador, né? Paulo Alexandre superou os votos do Aécio, superou os votos do, do Serras, né? Serra, José Serra, né? Foi candidato à presidência da República, é, senador, governador do estado de São Paulo, é, São Paulo. Então é uma liderança, nós temos que reconhecer, todos têm que reconhecer. Nós, do PRCB, reconhecemos ele como liderança, né? Ele é uma liderança. E temos também o Eduardo Leite, Sim. que é do, do Rio Grande do Sul, que é a primeira é. vez que o Rio Grande do Sul reelege um governador, isso Sim. não acontecia, né? É, então é uma liderança também Então temos que reunir uh, Os poucos né, Que ficaram é, O então, PSDB. PSDB afinal elegeu três governadores Sim, três então, governadores O Pernambuco, é. a Raquel Lira hum. Mato Grosso do Sul e também o Rio Grande é. Mas muito pouco né Pelo que nós tínhamos a um, um, um partido que foi Governo federal né? Por duas mandatos O Fernando Henrique Cardoso né? Teve na disputa né, com o Aécio Aventura, Com, cerca, Aécio, né? com o Alckmin né? claro. Que hoje está lá como vice-presidente Da república Então nós precisamos aguardar a definição Do PSDB Se o PSDB vai estar aí Dando continuidade nas suas como partido, se vai ter alguma fusão, se vai ter, é, né, uh, se muitos falam do, da, do, da União, do, do MDB, né, do PSDB, de, de, Cidadania, é, Cidadania, né, então, é o momento de aguardar, de aguardar, eu acho que nós precisamos conversar, e isso eu, eu tinha conversado com o Rodrigo Garcia, uma oportunidade que ele esteve aqui, eu falei, olha, precisamos conversar, o PSDB aqui na Baixada também, falei com o Vignoli, né? Mas pouco caso fizeram, né? E, e o PSDB está na situação que Sem se encontra. Sem dúvida tem que hum. ser repensado. É, e, o PSDB. É, e o Rogério Santos, né? <risos> teve aí a aprovação, né? Foi feita uma pesquisa é, que teve aprovação de 57% do, do, do, do munícipe, existe, né, aprovando o seu, seu mandato. É? Tem mais dois anos aí, acredito que tenha um, um, uma, realizações a serem feitas aí, alguns projetos que precisamos é, se realizar e, e vão, vamos acreditar. Ele é um candidato né, à sucessão. Mas vamos aí aguardar o que, que vai se desenhar né, para a sucessão é, da, do município de e Santos. Porque a eleição municipal já está na pauta, viu? Já, já, já está. Acaba uma eleição, começa hoje eu Já estava na pauta antes da eleição, <risos> né, para a presidência e para a Câmara Federal, né, uhum. pro, já estava já começando Tava... a, né, a, a, a se discutir isso, Sim. mas com certeza eu acho que o governo não por ser do governo do PSDB, mas está indo bem, então precisamos agora também é, é caminhar para um, pra um Pra, já, ao assumir, né? Uhum. Você mesmo falou, assumiu pela primeira vez, né, ser candidato à reeleição. Isso. Então acho que é isso. O político precisa estar colocando ah, sempre seu nome. E, não, é e ele é tem isso. uma pessoa que eu convivi com ele como secretário de gestão, ele é secretário de governo. Então é um cara de caráter, é um cara de responsabilidade, de comprometimento e tem feito aí um bom trabalho. Muito Agora bem. vamos acreditar aí <risos> no futuro. É, Fernando e Maria, já estamos no limite, Fernando, queria deixar, se você tem algo mais a dizer, Fernando, por favor. só desejar sucesso ao Cacá, nessa nova intimidade, novo coletivo, e aí até o gancho até pegando o que o Cacá comentou, que a vinda, por exemplo, na oposição para a mesa-diretora, no caso o vereador Estrico de Santa Corte, marcar a presença na mesa diretora. e seria aí, já pensando as eleições de 2024, aí numa possível união com o Partido dos Trabalhadores, PSDB, PT, seria essa também já, olhando para o futuro, em razão até por, pela paridade da eleição que nós tivemos aqui em Santos, onde a presença do, do PL, do né, partido do presidente Bolsonaro, é muito forte aí, inclusive. Né? Gostaria de saber a curiosidade nesse <risos> sentido. Pode dar casamento a é isso aí? Um é? Uma aliança é. contra o bolsonarismo? É. Olha, quem sabe, né, Fernando? Não temos aqui uma previsão, mas quem sabe, eu acho que nós fizemos o nosso trabalho. O, o prefeito deixou muito à vontade, não teve qualquer intervenção, esse grupo, como eu falei, há um, um ano e meio formado, construímos uma candidatura, é, nesse grupo tinham duas candidaturas, né, pré-candidaturas à presidência, tivemos o um consenso, tivemos né, a, a, a responsabilidade, e chegamos a um, a um consenso de ter uma, de, a, o meu nome né, sendo é, referendado por esses, por esses nossos companheiros e trazendo o Partido dos Trabalhadores, né, é, nesse momento, um momento também de uma eleição, terminamos a eleição, ganhou também o, o partido da, daqueles que estão compondo a, a, a, o nosso grupo na mesa diretora, então não sei mas, é, como na política a gente não pode dizer que sim nem que não né mas com certeza a gente já fez a nossa parte né nós compomos eu o prefeito Rogério é, em nenhum momento houve intervenção dele de, de falar olha é, não quero a, a oposição com vocês nada disso ele deixou à vontade e não teve nenhuma coisa, depois agregou outros nomes, né, no nosso, nosso grupo, que chegamos a 17 na, na, na votação, então os 12, né, que estavam já definidos há um ano e meio, eles continuaram desde o início Sim. até as eleições, e depois outros vieram agregar que estão né? chegaram num outro momento, mas fazem parte né, do nosso grupo e vão Vou ter começar. toda a nossa atenção né? como também terão atenção a todos os vereadores né, que, da Câmara Municipal porque quando se dirige uma, uma, uma, uma Câmara um Legislativo, é trabalhar com todos os vereadores. É por isso Sim, que a, a importância de, de, de, das lideranças, né, de, do colégio dos, dos, do, líderes. dos líderes, conversar com eles. O que for melhor para a cidade, projetos apresentados pelo Executivo ou por vereadores, é com certeza a gente vai estar tá fechando para melhor né, para a vida do melhor dos munícipes de Santos. É isso que nós desejamos. Muito bem. Este foi o vereador Carlos Teixeira Filho. É líder do governo, do prefeito Rogério Santos, ele que é vereador do PSDB e futuro presidente da Câmara Municipal de Santos, eleito no último dia 1 de novembro e que vai assumir no dia 1 de janeiro do ano que vem para o próximo bienio da legislatura 2023-2024. Muito obrigado, viu, vereador. Boa sorte mais uma vez. Desejo ao seu mandato, à sua gestão à frente do Legislativo. Foi um prazer. Recebendo. obrigado por mais uma oportunidade sempre à disposição como eu falei né o Bo News é sempre uma muito querido por todos nós né E então um abraço no Fernando no Xalub, e você que sempre foi um grande parceirão de de mandato, né, de, de, de, de governo E a gente tem muita saudade né, Daqueles velhos tempos de, de estar dialogando Então um abraço a todos Muito obrigado pela oportunidade Muito bem, boa sorte no mandato à frente do Legislativo Santista Ao vereador Carlos Teixeira Filho nosso entrevistado. Agradeço muito a presença do vereador, agradeço muito a presença da participação do Fernando, da equipe técnica em nome do Felipe e especialmente aos nossos amigos internautas pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã e mais uma edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia.